Você já teve numa negociação quando um cliente pegou, ele estava meio já alterado, virou para você e falou: Olha, é pegar ou largar. Essa é minha última oferta. Um minuto do sucesso com Márcio Miranda. E aí, como é que você reage? O que, que você tem? Como que você faz, né? Porque é uma saia justa. Não é fácil e isso é para negociador profissional. Então eu vou te dar uma dica, como é que você reage quando alguém faz aquela célebre ameaça que você já deve ter ouvido, é pegar ou largar essa é a minha última oferta. Se você não aceitar, eu vou comprar do seu concorrente. Primeira coisa, faça uma paráfrase. Meu Deus, o que é uma paráfrase? É repetir aquilo que o cliente falou só para ter certeza. Então você devolve, devolve a bola para ele. Você fala, deixa eu ver se eu entendi. O senhor está dizendo que se eu não conseguir chegar ao preço que o senhor quer, essa é a sua última oferta, o senhor vai interromper as negociações? É isso? Porque se ele estiver blefando, ele também fala, não, não é bem assim, mas você precisa dar uma melhorada tal. Com isso, você conseguiu quebrar aquela situação de ameaça. Porque se você falar para ele, não, eu não consigo melhorar, ele, o ego dele vai obrigar esse cliente, a realmente parar a negociação. Porque ele fez uma ameaça. Se ele não parar, ele perde totalmente a credibilidade. Então dê uma saída honrosa. Fala, deixa eu ver se eu entendi bem. Você está dizendo que é assim, assim, assim. Se eu não conseguir fazer, o senhor vai realmente parar? E aí você deu uma saída. Não, você que entendeu mal, não é assim. Mas eu preciso de uma melhora para continuar, tal, tal, tal. E aí a negociação vai continuando. É isso que você precisa fazer não ceder à ameaça, não ameaçar de volta, mas dar uma saída honrosa para que o seu cliente mude de opinião, ele, vamos dizer, ele dê uma baixada na bola e não continue com o papo de ameaça, porque não é bom para ele, não é bom para você, não é bom para a negociação. Falar em negociação, curso gratuito, maravilhoso, online, opa, você ouviu bem, curso online gratuito, três noites consecutivas, no dia 3, dia 4 e dia 5 de outubro. Para fazer a inscrição, tem um link aqui na descrição. Vai lá, faça a sua inscrição, convide a sua equipe dia 3, 4 e 5 de outubro à noite. Curso online gratuito, Negociando para Vencer. A gente se vê lá, hein? Conto com você. Um abraço.